sky.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 os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo disserem todo tipo de mal contra vós Por causa de mim Alegrai-vos e exultai Porque será grande a vossa recompensa nos céus Palavra da salvação Glória. Creio na comunhão dos santos Esta é uma verdade de fé Que em todas as missas no domingo Nós professamos Quando rezamos o creio O que é comunhão dos santos? Primeiramente É estar ligado com aquele que é santo E tudo mais que é sagrado A vida é sagrada É também nos sentimos ligados àqueles que participam da santidade de Deus, porque ninguém é santo pela sua própria força. No Antigo Testamento, apenas Deus era chamado de santo. Quando Jesus Cristo desce até nós, ele redime a humanidade, ele santifica tudo, e nós também somos santificados. Tanto é que os primeiros cristãos chamavam uns aos outros de santos. O próprio Paulo, quando escreve as cartas a algumas comunidades, ele diz assim, aos santos da igreja de tal lugar. A santidade não é próprio de quem é extremamente perfeito. A santidade para nós, seres humanos... Passa pela nossa humanidade Não há como ser santo Sem ser plenamente humano Conforme o plano de Deus Há muitas pessoas que desprezam a humanidade Falando assim, ah foi o meu lado humano Que fez com que eu fizesse isso Jesus Cristo é aquele que foi plenamente humano é Deus que assume a humanidade e restaura esta humanidade. Essa natureza que estava ferida, que se encontrava decaída. Jesus abraça a humanidade, assumindo-a por inteiro. O que Ele não abraça é o pecado. A palavra santo quer dizer separado. Mas não é separado dos outros. Não é... um um grupo de pessoas que se acham eleitas e melhores do que as outras. Santidade não é nada disso. É sim ser separado do pecado. É viver nesse mundo, estar nesse mundo, mas não ser desse mundo. É saber que nós estamos aqui numa passagem, mas a pátria celeste nos aguarda. E lá, muitos santos também intercedem por nós, e esses santos foram humanos, como nós. Nós temos uma devoção toda especial na igreja católica, a Virgem Maria. Ela é a única que é chamada de Santíssima, porque ela nunca experimentou o pecado. Os demais santos também, por muitas vezes, caíram no pecado, mas foram aqueles que recomeçaram e se mantiveram fiéis. Por isso se tornaram exemplos para nós, modelos. Mas ao vê-los na honra dos altares, nós podemos até mesmo ter a impressão de que por se apresentarem nas nossas igrejas num patamar superior, seja até mesmo inatingível alcançar a santidade na verdade, todos nós, sem exceção, somos convidados por Deus a uma vida de santidade, a ser sadios na alma. Ninguém é santo pelo próprio mérito. A santidade provém de Deus. E quando nós somos batizados, nós passamos a participar da vida de Deus e Deus... Entra na nossa vida de uma forma mais íntima ainda Então vamos pensar que a santidade é como uma veste branca Uma roupa branca que você ganha Como um presente Com o passar do tempo, no dia a dia você está sujeito a sujar essa roupa Quem sabe nas suas andanças você acaba até mesmo rasgando a roupa, não é? E é preciso, então, lavá-la. Em alguns casos, para aqueles que não descartam a roupa por qualquer coisinha, não é? Talvez até fazer um reparo ali, para que a gente possa usar aquela roupa novamente. Pois bem, no batismo nós somos revestidos da santidade de Deus, como filhos, assim como nós ouvimos na primeira leitura, nós somos purificados e é claro que nós experimentamos por várias vezes o pecado, nós cedemos muitas das vezes facilmente e é necessário lavar-se é necessário buscar a confissão é necessário reparar o erro como alguém que faz uma costura numa peça que está se soltando ou você nunca fez um reparo numa peça que você gostava, numa roupa Ou você já dispensou aquela roupa simplesmente porque soltou um pouquinho uma costura aqui ou ali Pelo menos eu não, não é? Também, amados irmãos, a vida em Deus é algo que não pode ser lançado fora Existem muitas pessoas que às vezes querem viver uma santidade própria dos anjos Que... Foge da nossa humanidade e é um auto-engano completo. E quando essas pessoas se deparam com a sua humanidade, não sabem o que fazer com ela. Daí o que, que acontece? Não vai mais na igreja, deixa tudo. Era tão radical em algumas coisas, que depois que talvez cai, e aquilo que ele acusava o outro do erro que o outro tinha, agora ele se depara com o seu erro, Muitos às vezes acabam se distanciando por completo da igreja, da vida de Deus E não é porque se acham totalmente indignos de estar na presença de Deus É orgulho, orgulho Porque aquele que busca a santidade volta Aquele que quer uma vida sã em Deus É alguém que admite que precisa do perdão Que precisa recomeçar o resto é vaidade camuflada. O santo é aquele que peca, mas é aquele que não fica no chão. Ele se deixa levantar por Cristo. E ele ajuda outras pessoas a se levantar também. Hoje Jesus apresenta um caminho de santidade. São as bem-aventuranças. Sabe o que quer dizer bem-aventurado ou beato? Feliz. É assim quem realmente abraça a vida em Deus. Mas a lógica de Deus é muito diferente como nós já falávamos em outros domingos, não é? Como pode ser feliz alguém que é aflito? Alguém que é pobre de espírito? Alguém que é perseguido? Mas aonde está essa felicidade? Hoje em dia tem algumas pessoas que... Procuram uma felicidade tão ilusória, tão irreal, que acabam se frustrando. Claro, porque a felicidade não está isenta de momentos difíceis. A felicidade que o Senhor nos propõe é estar nele. Bem-aventurados os pobres de espírito. E não como a gente diz assim, ah, fulano tem uma pobreza de espírito, como se a gente estivesse falando da superficialidade da pessoa, do vazio. Não, essa pobreza de espírito é própria no evangelho de quem confia em Deus. De quem não fica inflado no seu próprio ego, mas acredita que Deus é a sua maior riqueza. A pobreza de espírito é a simplicidade, a humildade... De quem realmente se deixa alcançar por Deus Bem-aventurados os mansos São aqueles que acreditam no plano de Deus São aqueles que se abandonam aos cuidados de Deus O manso não é aquele que não tem iniciativa O manso não é aquele que tem sangue de barata Não confundamos mansidão com falta de atitude Não a mansidão é ter um coração que se deixa abrandar por Deus. Porque existem momentos que se a gente deixar a emoção falar mais alta, a gente vai na jugular do outro. Vai ou não vai? Claro que vai. Verdade. Na humanidade ferida, na humanidade descontrolada, pode acontecer isso. Mas a mansidão que vem de Deus é deixar que o Espírito Santo modele o nosso temperamento. É deixar que o Espírito Santo nos guie, nos conduza, porque o Santo está em nós, ou seja, o próprio Deus. Nós somos tabernáculos do Deus vivo. Bem-aventurados os que promovem a paz. Nós estamos num mundo que precisa ser pacificado. E não estou falando de passividade, estou falando... De paz interior. Estou falando desta paz que acaba emanando na forma de tratar o outro. De escutar um pouco mais o outro. De dialogar com o outro. De ajudar as pessoas a restabelecerem o vínculo. Ou se isso não é possível, pelo menos as pessoas se ouvirem. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os puros de coração a pureza de coração é deixar que Deus ocupe o lugar central na nossa vida, e essa pureza começa pelos olhos a maneira como nós vemos as pessoas, nós estamos num mundo muito malicioso, não é? e tudo vem junto, e às vezes com uma sexualidade também muito ferida e aí que as pessoas acabam misturando aquilo que é tão sagrado, que é a própria sexualidade sonhada por Deus, conforme o plano dele, com diversão, com uma maneira de desfazer tensões, com uma maneira até, em alguns casos, de fugir não é? da realidade. No namoro é possível ter a santidade? Sem dúvida nenhuma. E quando se fala de namoro santo, além... De uma vida de quem busca também a castidade, ou seja, respeitar o outro, não tendo o outro como objeto do meu prazer, e para depois se tornar uma posse minha, é um passo, não é? Não, a castidade começa aí, no respeito pelo outro, pelo corpo do outro também. Ah, mas a gente se ama, não precisa nada disso, não é? Certo, e depois no casamento? Quando ela tiver com dor de cabeça Hã? quando ele talvez não conseguir naquele momento da relação quando ela ou ele ficar doente ou impossibilitado de uma relação e se vier a gravidez muito embora em muitos casos né, ela não é um impedimento para ter uma, uma relação mais respeitosa e cuidadosa mas pode se tornar mais desconfortável em alguns instantes, em alguns meses, né? E quando ela estiver grávida, e daí? Como é que fica? Se aquele que foi capaz de se educar, se disciplinar no namoro, será capaz de esperar, de compreender, de amar também de outras formas, de demonstrar amor e afeto, através da sexualidade, mas também de outras maneiras mais. Aí está a bem-aventurança O Senhor fala que Bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos Aqueles que se colocam no lugar do outro Mas com um olhar de compaixão De mais empatia Às vezes a gente nem consegue mesmo Ser misericordioso para consigo mesmo Quanta gente aí se cobrando demais Se cobrando às vezes além da medida E pode parecer até bom isso, né? Não, ele quer ser melhor, quer ser não é? Mas às vezes é uma cobrança tão supra-humana Que faz a gente se deparar ainda mais com o nosso limite E a gente quebra, não funciona mais, não consegue mais fazer as coisas não é? Porque a gente mesmo criou uma expectativa irreal sobre nós Ou os outros também podem ter uma expectativa Ou a gente pensa que os outros vão ter aquela expectativa sobre nós Como se nós fôssemos super-heróis a misericórdia é experimentada por quem precisa dela e também depois, quando vê alguém que necessita de misericórdia, de mais compreensão, de mais bondade, é misericordioso. O bem-aventurado não é o bonzinho. Ah, como assim não é o bonzinho? Não é o bonzinho que, ah, aquele lá não dá trabalho para ninguém, não fala nada, é uma belezinha, é um amor. Nossa, não, a santidade é aquele, está presente naquele que luta por aquilo que é justo também. Não o bonzinho, mas o bom, aquele que procura agir com bondade. E por isso se importa com as pessoas, se preocupa com elas Procura fazer as coisas também... Conforme a consciência que foi formada... Por Deus iluminada pelo Espírito Santo... Essa é a verdadeira bondade... De um coração... Que olha para o outro como irmão... Olhe para os santos... Como irmãos... Não os veja como semideuses... Na antiga Grécia e Roma... Havia divindade para tudo... E as pessoas... Transferiam para os deuses aquilo que elas eram incapazes de viver, não é? Nós acreditamos no Deus único, a um só Deus em três pessoas. É o nosso Deus que é humanado. Um e os santos não são deuses. Nós não adoramos os santos, né? Eu não adoro, vocês adoram. E não me ofende nem um pouco falar de idolatria quando falam da devoção aos santos, porque nós adoramos a Deus, a estes homens, a essas mulheres. Nós respeitamos, veneramos, porque são como um espelho limpo que reflete o próprio Deus. É uma multidão de homens e mulheres santos. Basta ver nas diversas profissões, na saúde, São Camilo, na educação, são João Bosco, na vida de casados, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Giana, uma médica, na vida acadêmica, Santo Agostinho, filósofo, Santo Tomás de Aquino, tantos outros mais, Santo Afonso de Ligório, naquela vida contemplativa, com uma profundidade imensa na espiritualidade, Santa Teresa d'Ávila, Homens e mulheres casados ou consagrados na vida religiosa, no sacerdócio São Padre Pio e tantos outros. E não apenas estes, mas também aqueles que fizeram parte da nossa vida, que talvez não tenham sido reconhecidos, mas foram verdadeiros santos. Pessoas sábias, pessoas de caridade, pessoas que deixaram um rastro de luz com seu exemplo. Pessoas que nos despertaram o desejo de buscar mais a Deus. Pessoas em comunhão com Deus e participativas na comunidade e na vida dos outros. Pessoas que evangelizaram com a sua presença. São santos ou não? Santos que lutam pela justiça. Santas, santas e santos que abrandam os corações inflamados santos que nos ajudam a nos educar na fé e eu digo mais, existem nos nossos, aliás no nosso meio nos nossos ambientes também pessoas santas e digo, não confunda santo com anjo, certo? estou falando de santos humanos que experimentam a vida de santidade na sua humanidade não vamos reconhecer a santidade de alguém apenas depois que ela se vai desta terra. Tem muita gente que coloca auréola na cabeça dos outros, depois que essas pessoas partiram, morreram. E a gente entrega flores, claro que manifestando o nosso carinho, a nossa saudade, mas às vezes o nosso remorso, entrega flores aos falecidos e não entregamos também flores ou outras coisas. Não valorizamos, homenageamos aqueles que estão conosco. Quem sabe os santos que estejam presentes na nossa vida sejam pai e a mãe. Ou talvez eles não sejam tão santos assim os seus, não é? Mas existem outras pessoas que passaram pela nossa vida que nos levaram para Deus. E ali existe um perfume da santidade. Mesmo aquela pessoa não sendo totalmente perfeita, mas ali existe uma luz que não vem dela, é uma luz que vem de Deus e é refletida por ela, nas suas atitudes. Aqui está a santidade, naqueles que se deixam santificar por Deus. Que você possa pedir a intercessão daqueles amigos do céu, aqueles que rogam por você, aquele santo com o qual você se identifica, mas que você possa também aprender com a vida dele, imitá-lo nas suas virtudes. Ninguém vai ser um santo igualzinho àquele santo de devoção, porque ele viveu numa outra época, ele viveu num outro contexto de vida, mas nós podemos sim colocar em prática muitas qualidades e virtudes que esses santos viveram, e assim nós podemos caminhar para uma vida mais santa, sabendo que a santidade não acontece depois, mas ela se dá agora, e nós seremos purificados quando estivermos diante daquele que é totalmente santo, o próprio Deus. E diante de Deus só pode estar quem é santo. Que esse caminho de, que nós traçamos de tropeços e, erguendo-se, seja marcado pela misericórdia de Deus, seja marcado pela vida de oração, seja marcado pela perseverança e a fidelidade ao nosso Deus, que é santo. Vamos ficar em pé? E vamos professar que nós cremos na comunhão dos santos, que estamos interligados entre nós e conectados àqueles que já se encontram na glória, os santos de Deus. Creio em Deus Pai.